a vitória de ontem não faz de você um vitorioso por definição a vitória de ontem é a vitória de ontem a vida é uma sequência de encontros inéditos com o mundo a vitória de ontem e a alegria de ontem não garantem por si a alegria de hoje sobretudo num mundo que se transforma numa velocidade insólita brindando a todos com complexidade inédita assim as competências que você teve um dia para se alegrar, talvez sejam insuficientes para hoje, porque durante a semana surgiram problemas para os quais você não tem competência. Você terá se transformado em uma semana de vitorioso em fracassado, de alegre em triste. Não é porque em algumas vezes na minha vida eu triunfei, que eu triunfarei por definição, por decreto, necessariamente. É muito provável que hoje eu tenha que encarar uma dificuldade para a qual eu não esteja preparado. Portanto, se a vitória de ontem não faz de você um vitorioso, cada vitória exige uma nova preparação. O que será que a vida tem que ter para valer a pena que o filé mignon da vida... O que definitivamente tem que acontecer Aquilo que você tem que buscar do nascimento à cova É a excelência de si mesmo E a excelência de si mesmo é o um pleno desabrochar da própria natureza É ir o mais longe possível dados os recursos naturais que são os teus E assim você imagina que um pequeno desenhista buscará a excelência no desenho. O pequeno cantor buscará a excelência no canto. E você viverá bem. Você será feliz. O filé mignon da vida é ser o mais perfeito possível de si mesmo. Buscar a excelência da sua própria especificidade. E aí a vida terá tido sucesso. É o que acontece com a planta. Você pega uma muda de uma planta, você espeta no solo, se a vida der certo aquela planta se torna uma grande árvore, ela atinge o máximo de si mesma, assim cada um de nós também deve buscar a excelência, porque a excelência é condição da felicidade. A felicidade que é o que você sente quando você devolve para o mundo Aquele investimento que o mundo te deu em talentos e habilidades Você devolve em forma de expertise Em forma de competência Em forma de performance brilhante E aí você é feliz Porque você vai o mais longe possível naquilo que poderia ir Pode dar errado, né? Pode dar errado que você pode passar a vida inteira sem saber qual é a tua praia Pode dar errado porque é muito difícil descobrir talento para música num lugar que não tem instrumentos musicais. É muito difícil descobrir talento para o desenho num lugar que não tem lápis e papel. Você pode passar a vida inteira sem saber exatamente o que a natureza esperava de você. E aí é claro, você vai viver de qualquer jeito. Sem saber exatamente qual é a tua, a tua praia, quais são as tuas forças e os teus recursos, você acaba vivendo aonde tem lugar. Você acaba se encostando aonde deixam. E aí a vida tenderá a ser medíocre, menos perfeita, menos excelente, menos espetacular. E aí ela é sem graça.